É, eu sou a favor de qualquer iniciativa que tenha qualquer ideia de educação política, eu sou absolutamente a favor, pô. É muito interessante é, isso. É tanto que nós temos competição agora. Que a gente tem a Academia MBL, né? Que forma os quadros da MBL pra ser porta-voz, pra ser debatedor, pra disputar a eleição, pra uhum. fazer parte da militância, etc. E aí agora o Lula tá juntando dinheiro pra fazer a academia do PT. <risos> sério? <risos> Não, você inventou. Sério, sério? A academia do PT. Não, não é com esse nome, mas é, é... Já tá denegrindo o bagulho, tá vendo? Não, por que chamar de academia, denegrir Porra, do MBL a gente chama de academia, caralho. Não, você tá chamando de academia do PT. <risos> academia do PT. Porra. Ah, então você tá falando que eu tô denegrindo só por chamar de PT. É. Ah. Então você é mas um foi, antipetista, não, safado. foi o que você fez, porra. <risos> Ou não foi? Foi total o que tu fez, seu arrombado. <risos> Será? <risos> ah. E, porra, é, é, eu acho que, que assim, humildemente... É, eu tento contribuir para que as pessoas entendam que, que existem graduações no, no, no caráter das pessoas que se identificam tanto de um lado quanto do outro, e que é possível conversar e, e, e, e jogar ideia, uma ideia na mesa e a gente Sim. refletir sobre eu ela. Aqui, você é um puta comunista do caralho. Porra! Comunista. Caramba, barbudo, maconheiro. Porra! <risos> Sou maconheiro, <Comunista>, porra. <risos> <risos> é, né? Mas eu defendo mesmo a legalização é, da maconha. Vive de arte, de comunista do caralho. E pra mim... <risos> Sou maconheiro, comunista, porra. Esses tempos que Fumando a gente... um e, comunista do caralho. Esses tempos que a gente tá vivendo agora são muito, especialmente comunista. Justamente porque eu trabalho com comunicação e... Eu não me alinho a comunista. Determina a, a, a um pensamento já, já previamente comunista. Formado, tá ligado? E, e isso pra mim me coloca um alvo também, sabe? O lance de eu falar comunista. o que eu penso. Sim. É, você vai apanhar. Vira, daqui a pouco vai morder minha bunda também. Então, né? Você apanha no, de quem interessa te bater naquele momento, naquela pauta que você falou, né? Pois é, pois é. E aí agora eu não sei, caralho, quando é que eu posso falar. com lista, Quando é que eu não posso. Sim. Não, esse clima é assustador, clima, cara. cara. Então, eu tô nessa. Eu tô, assim, esse bagulho tira meu sono. Esse bagulho, caralho. Pera, então quer dizer que se... Que eu, eu, não, eu não sei o que, que eu posso falar. Eu não sei o que, que eu posso expor de ideia. Porque eu coloco em risco muita coisa, tá ligado? Um país... Eu não quero esse país, cara. Eu não quero esse país. Eu, eu, eu quero um bagulho que a gente consiga falar e... e, e, e porra, não seja preso. É bom, né, um país assim? Eu acho razoável, cara, a sua ideia, assim, eu acho meio, assim, mais, meio mais ou menos, assim, até. Até dá pra gente... Ah, legalzinho até Levar país, pra frente, né? país aí que você quer, acho que... Porra. Imagina que legal, mano. cara... Mas é interessante que isso é muito básico e que, que e realmente tem uma galera... trabalhando. que a trabalha... gente tenha perdido isso. Hein? Tem uma galera trabalhando ativamente pra que se mantenha um, um, um, uma sociedade um assim. Um clima de terror, Um né? clima de terror. Porque interessa a, a, a metade e essa metade ela tá batendo palma. Mas, cara, é tão óbvio que isso vai se voltar contra todo mundo em breve... Só se voltar com, sempre se volta com todo mundo. Não tem uma, uma vez que não, que não deu merda. Sempre dá merda. É, tem razão. Olha ah lá, conservador <risos> pra caralho você, mano. Será? Porra. Dependendo cara, da pauta. O cara é contra esse espírito revolucionário aí de cortar a cabeça de todo mundo porque sabe que no final corta a cabeça até de quem tava cortando a cabeça. Porra, o Igor, mano, é o Edmund Burke brasileiro. <risos> Só nada. Não essa. O Nando Moraes mandou aqui, ó. Salve, salve família. Kim, você já teve alguma reunião ministerial com algum ministro do Lula ou com o próprio Lula para saber quais os projetos que você vai articular para barrar? E aproveitando, tenta articular com o Lira ou com o Pacheco para fazer o Xandão reativar as redes do Monarque. Tu já conversou com algum deles? Tá cedo, né? Não, é ainda não me reuni com... Teoricamente ministro, vocês nem né? voltaram, não é? é? A nossa posse é 1 de, é um de fevereiro. Tá, nesse momento você é deputado federal porque estava deputado federal da Na última vez. Na legislatura passada, né? Tá. Nesse sentido, todo mundo que não foi reeleito ainda é deputado federal até agora. Até agora, né? Beleza, então... Bom, mas aí tu já tem, já tem assim, pô, queria conversar com esse cara, queria chamar esse cara. Como é que funciona? Tu chama uma reunião com os caras? Se tem uma coisa de, de interesse, sim. Aí vai do... É, é uma via de mão dupla, né? Tanto posso pedir uma audiência com o ministro, aí o ministro negar um não, como o um ministro pode pedir falar comigo e eu também topar um não. Eu acho que independentemente de... de, de, de tu de... já falou uns não? Independentemente... Ah, já. Uns caras chatão, queriam um bagulho chatão? Como uhum. é que é? Não, não era bagulho... Pera aí que eu tô enchendo aqui. Não eram de bagulho chatão. Não, não era bagulho chatão. É coisas que não, simplesmente, tipo. Ou não, não tava na minha área de atuação, ou, ou era de um ministro que eu não queria falar mesmo, que eu não queria me reunir mesmo. Fala aqui, sou seu fã. Se liga, agora que já... o cara é fã de político. Tá errado ou não tá? Eu não sou político, eu faço streaming agora de. Code DMZ. Será que ele é teu fã pela tua vertente streamer? Óbvio. Tá. De vez em quando eu faço vídeo pro YouTube também, comentando One Piece. Se liga, agora foda, é que já passou... que o Zoro perdeu um braço... Ele eu perdeu eu um braço? Aí é foda. Não sabia. Nossa. Foda, <risos> na ilha do Vegapunk lá, mano É, se liga, agora que já passou essa confusão E já sabemos qual é o mala dos próximos quatro anos Não tá na hora de todos nós começarmos a planejar algo sério pra 2026? Quatro anos passam rápido E o MBL me parece um bom ponto de partida pra um plano sério de governo É isso, a gente tá... É, é, isso é uma coisa que a gente vai discutir no nosso congresso E a gente tá pretendendo também fazer o que a gente tem chamado de livro amarelo De teses do MBL, né? Que são os planos que a gente vai defender pra educação, pra saúde, pra economia Então, e tem a Academia MBL Que também é um quadro de formação que a gente tem para, pô, dos, quatro, dos próximos quatro anos, ter gente para disputar a eleição para deputado estadual, deputado federal, para governador. Então, a gente quer ter um programa de governo, a gente quer ter teses, a gente quer ter candidatos nas eleições majoritárias. Estamos nos estruturando para isso. E agora vamos ter o um Congresso para se discutir o futuro da direita nesse sentido de quem tá hoje, quem acabou de passar por esse processo eleitoral, não defende golpe de Estado, não defende quebra-quebra e quer debater a reconstrução da direita brasileira. A gente vai ter esse Congresso aí no congresso.mbl.org.br. Tu acha que é desvantajoso para o MBL, de fato se tornar um partido? Não, acho que a gente tá nos nossos planos, inclusive, iniciar o processo para formar um partido político. Eu acho que nós precisamos disso, porque a gente viu que é, dá para fazer muita coisa sendo independente dentro dos, dos partidos políticos, mas tem um limite, né? Então, se a gente quer, por exemplo, ter um candidato à presidência da República, a gente depende muito da boa vontade do presidente do seu partido político para lançar esse candidato à presidência da República. E se a gente tem um partido político próprio, não, a gente já lança por nós mesmos. A gente precisa fazer um cálculo muito delicado dentro da chapa é, é, de, um, de um partido que a gente esteja independente para saber se os nossos candidatos vão se eleger ou não pra fazer com que os votos da chapa beneficiem os nossos candidatos e não os candidatos do partido que a gente não tem ligação. A gente tem um partido político próprio nosso não, a gente monta a chapa de cabo a rabo. Então, é, a gente quer se iniciar e a gente vai iniciar um processo de... de um de, processo de, longo e... É longo. E, é, e trabalhoso, é, né? É, e trabalhoso, cara. É, é, são centenas de milhares de assinaturas e boa parte das assinaturas são jogadas fora porque não é a assinatura válida do cara ou porque o, é, o cara precisa estar com o título de eleitor. Então, puta, quem aqui é anda com o título de de eleitor é burocrático, é difícil, por isso que a gente não fez durante todo esse período, mas agora a gente vai tentar fazer. É quando o cara, quando tem esses formulários aí, o cara tem que assinar e pôr o número do título de eleitor dele, é isso? É. E, e mudou uma série de regras também. Primeiro que agora, agora você tem um prazo pra coletar essas assinaturas, que são dois anos, né? Antes você não tinha prazo. E aí, se você não coleta em dois anos, vamos supor, puta, precisa de 500 mil assinaturas, eu consegui 499 mil, tá vai ter começado zero. É, foi um bagulho feito pra fechar mesmo, pra não abrir novos partidos políticos. E você não pode ter. não tem partido político pra caralho já, não é? Não, eu não acho que tem. ...tenha muito partido político, porque... Uh, você vê na Europa e nos Estados Unidos, você tem milhares... ...de partidos políticos, só que você não tem... ...muitos partidos políticos com representação no Congresso Nacional... ...porque... ...o modelo de eleição é diferente, aí eu acho... ...que sim, nosso sistema eleitoral poderia ajudar... ...a diminuir o número de partidos políticos, e acho que a cláusula... ...de barreira foi um avanço também, bloquear o acesso... ...do partido político primeiro, em relação a financiamento público... ...e depois em relação a tempo de televisão, né... ...se uh, uh, o partido... ...hoje, antes da, da cláusula de barreira... ...mesmo sem ter nenhum deputado, aquele partido... ...ainda se coligasse com alguém... Poderia, acabar com coligação também foi um avanço Poderia agregar na chapa Aquele tempo de televisão e aquele fundo partidário Agora não acontece mais, se você não tem o número de deputados Mínimo, você não tem nada de, de tempo de TV Nem de fundo partidário Isso ajuda a diminuir dinheiro Que é desperdiçado E, e, e ajuda a diminuir o número de partidos Políticos que tem representação dentro do Congresso Nacional Porque não vale mais a pena Você ter um partido de quatro deputados Porque ele não bate a cláusula de barreira, entendeu? Entendi